Estamos aqui no estúdio de Caputan Partners a Zurich e temos importante novidade da HERC2. Hoje falamos da HERC2, e temos grande novidade com nosso partner Simões Bata, do estúdio em São Paulo, Brasil. Olá, Simões, tudo bem? Oi, Enzo, é mais uma vez um prazer estar contigo. Dessa vez estamos aí fazendo essa videoconferência. Não, não pude estar aí com você em Zurique desta vez, mas teremos outros encontros. E é um grande prazer, meu amigo, um grande prazer, parceiro, de estar conversando com você a respeito do lançamento do Herk 2. Muito obrigado pelo convite. Quando vai sair a Herk 2? Alguma novidade? Sim, Enzo, nós temos grandes novidades para aqueles que estavam aguardando a saída do segundo programa do Herk 2. É, temos uh, a publicação da lei que rege a matéria a lei 133428 de 30 de março de 2017 essa lei ela foi publicada no dia uh, uh, 30 de março uh, ela ela de posteriormente nós estávamos aguardando ela foi sancionada pelo presidente e nós estávamos aguardando o prazo que seria o prazo de início uh, da, da adesão e nós tivemos a, a instrução normativa, que saiu recentemente, nessa uh, segunda-feira, ela foi publicada agora em abril, saiu em 31 de março de 2017, foi publicada nessa segunda-feira. Então, uh, as novidades uh, uh, que nós temos a dizer é que, finalmente, está em vigor o REACT-2 e essa oportunidade que as pessoas não podem uh, abrir mão uh, dessa desse regime, porque, como nós vimos em relação ao primeiro, houveram alguns aumentos que nós vamos comentar. Quanto vai custar a HERC 2? Quanto custa? O Herc 2 aumento em relação ao Herc 1. Essa é a tendência mundial. Os programas subsequentes costumam ter. É, aumentos, né, porque é, é uma forma de penalizar aqueles que não vão aderindo conforme os programas vão saindo. Com relação ao REACT 2, a, o REACT 1 ele tinha uma, uma alíquota de 15% e uma multa de 100%. Com relação ao REACT 2, a diferença é que a multa foi para 135%. Você teve um aumento é, de, de 35% na, na multa, então ela foi para 135%. Mas nós uh, efetuando alguns cálculos, existem algumas minúcias com relação ao cálculo do Hertz, que são as seguintes, você precisa sempre buscar o dólar petaxi que, tá que está sendo indicado na lei. Na, no Hertz 1, o dólar Petax estava em torno de 2.65, uh, algo assim. E quando você trazia o dinheiro para pagar o Hertz 1, você tinha benefícios, porque o dólar havia subido. Neste Hert 2, a situação acabou se invertendo. Então, ele usa como data base para a declaração dos ativos a data de 30 de junho de 2016 e ele usa o dólar petax desta data, que estava maior. Hoje, o dólar caiu. Então, quando você trouxer o dinheiro para o Brasil, se você tiver que pagar com o dinheiro do exterior, a taxa vai acabar ficando um pouco maior. Trocando em miúdos, para que o, o nosso espectador possa entender. RECT 1 custou, ao longo do regime, por conta da oscilação cambial, por, de 22% a 26% a 27% dos ativos que se encontravam no exterior. Hoje, o RECT 2 custará, se a pessoa tiver que pagar com os ativos do exterior, por volta de 37%, 36%. Uh, por isso que a recomendação sempre é aderir ao quanto antes porque você pode ter oscilações mais significativas. Então, basicamente, o preço do React 2 é esse. Uma alíquota de 15%, somada com uma multa de 135%, e por conta dessa questão do dólar petax, no final do dia, o contribuinte pagará algo em torno de 36% a 37% dos ativos que se encontram no exterior. Alguma diferença? Para o RERCT 1 é o RERCT 2? Então, Enzo, é essa questão ela foi levantada desde o início por conta da, particip... da possibilidade de participação dos PEPs, né? dos políticos e das pessoas uh, expostas. Né? É, o RERCT 2 ele traz, por exemplo, na instrução normativa, a mesma regra do RERCT 1, ela vem dizer aqui, uh, da questão do sujeito passivo, pegamos a instrução normativa aí da Receita Federal 1704, uh, analisando a instrução normativa, quando você vai lá ver a possibilidade de participação dos sujeitos passivos, o artigo 4 vai dizer que não, artigo 4 parágrafo 4 vai dizer que não serão aplicados os efeitos da lei aos detentores de cargos, empregos e funções públicas uh, de direção ou eletivas. E ele faz uma remissão a data, e aos cônjuges também, ele faz uma remissão à data da publicação do RET 1, é né? o tre, a Lei 13.254 de 2016. Isso chegou a ser óbvio, porque essas pessoas foram surpreendidas, entre aspas, pela saída da lei. Então, o que o programa exige é que não exista, que essas pessoas que detinham cargos, empregos e funções de direção eletivas não participe. É, como nós sabemos, a, a lei, ela, ela, nesse aspecto, já foi, é, é, está sendo combatida no judiciário, é, já conseguiram liminares para que os cônjuges e os parentes possam participar, sim. Recentemente, na semana passada, tivemos uma decisão nesse sentido, é, inclusive com relação a um ocupante de cargo político, é, um deputado, se eu não me engano, e o irmão conseguiu a decisão para participar no regime, porque realmente isso aqui acaba prejudicando, acaba vulnerando o princípio da isonomia. Mas uh, a diferença com relação ao Herc 1 não existe uma diferença muito significativa, a não ser essa questão que eu abordei anteriormente, que é a multa uh, um pouco maior e a questão principalmente do dólar per tax. O resto das questões, elas continuam as, as mesmas, né? O procedimento vai ser feito mediante a DERCAT, é, terá que ser declarado também é, os, os ativos, as rendas e a DCBE. Mas basicamente é uma é uma cópia do reac que foi reaberta nesse ano de 2017. Deve ser declarado o filme ou a foto. O filme, a história los ativos ou a foto uma imagem instantânea de dos ativos? Ah, essa foi a grande questão, eu acredito, com relação ao RET1. É, foi o que gerou mais polêmica e as pessoas ficaram mais inseguras com relação à declaração de filme ou foto. Eu, pessoalmente, sempre defendi a, a declaração mediante a foto, porque é, é o que a lei trazia e eu acreditava que uma outra sistemática seria muito complicada para o contribuinte. É, existem, claro, advogados e, e, e recomendações em sentido contrário. Alguns falam para retroagir a data de prescrição. Então, você retroagiria cinco anos nos seus ativos. Você pega essa data de 30 de junho de 2016 e você retroage cinco anos. Contudo, as questões mais polêmicas com relação ao REPT-1 continuaram por conta dessa repetição no Hercut 2. Então, uh, continua dizendo aqui, numa interpretação que eu fazia da Lei 1, que na ausência de salvo, você deveria declarar o tempo histórico com relação às condutas penais que você gostaria de ver iniciadas. É, como a lei ela está praticamente se repetindo, é, a não ser que você analisando, aí por exemplo, a instrução normativa, ela repete a lei, mas é, é interessante que a própria lei do, do Hertz 2, ela traz, por exemplo, no artigo 2, ela é muito clara, assim como dessa vez eu acho que talvez exista algum tipo mais de problema, principalmente a depender do, das perguntas e respostas da receita, que, vejam, não tem um, um caráter uh, vinculante, ao meu ver, né, porque você tem que seguir as as disposições da lei, mas no artigo 2º da Lei 9, ela diz lá que a situação patrimonial em 30 de junho de, de 2016 de ativos, bens e direitos existentes em períodos anteriores a essa data, mediante pagamento de imposto e multa. Houve só uma realocação aí dessa disposição, mas ah, meu posicionamento ele continua sendo a defesa da foto, eu acredito que ah, o contribuinte que declare foto ele está seguindo a legalidade da lei e se atendo às disposições que a lei comanda. A não ser que não exista mais saldo, ele não teria como fazer realmente a declaração. Existem alguns uh, colegas que dizem que você coloca um valor simbólico, algo comum, uh, só para ter um fim de DARF, mas eu entendo que nesse aspecto nós teríamos um problema. Para aqueles que têm saldo ou ativo, né, a lei se repete, pode ser ativos imóveis, podem ser ativos imóveis, carros. É, é, mas principalmente contas, então se a pessoa detém essas contas uh, no, no, no exterior e ainda não foram declaradas, a recomendação é que faça por, uh, na minha opinião, modesta opinião, é que se faça por foto, porque a defesa uh, e a apresentação de provas será muito mais uh, eficiente nesse caso. Como será feita a declaração? A instrução normativa, ela praticamente os procedimentos uh, do React 1. Então, a pessoa terá uh, aí um prazo para fazer a, a declaração. Ela deverá entregar para a Receita mediante uh, o acesso online uh, com um certificado digital. A recomendação é que as próprias pessoas, os próprios declarantes façam o um certificado digital. Isso é muito mais ágil e rápido do que você fazer por procurador, porque você teria que cadastrar uma procuração na Receita, então eles uh, podem fazer a, a emissão de um certificado digital, outros já, já têm acesso ao sistema da Receita e você faz a declaração no eCAC, a Dercat virtual entrega essa declaração para a Receita. Fora isso, você terá essas obrigações que nós podemos chamar de acessórias com relação ao RET, que é a confecção da DCBE, para aqueles depósitos acima de 100 mil dólares terá que ser feita uma declaração perante o Banco Central do Brasil e também uh, claro que a partir do momento que você declarou esses ativos você precisará uh, eles estão de acordo com a legislação brasileira e uh, legalizados, então você precisa fazer apurações dos eventuais rendimentos que você tenha tido no período uh, essa é uma questão bem interessante que muitas pessoas ficaram em dúvida Uh, mas, realmente, uh, tem que fazer a apuração. Uh, fora isso, você também tem que fazer a retificação do, do, do imposto de renda, como foi feito no RET1. E você tem também a possibilidade aí de fazer uh, também para as pessoas jurídicas, os trusts, uh, as offshores, né, as famosas offshores. E aí você tem uma lista aí de... de, de uh, uh, documentos e de questões a serem cumpridas. Mas basicamente é isso, então, a entrega da Dercat virtual uh, e essas obrigações que nós podemos chamar de acessórias, que são a notificadora do Imposto de Renda, a DCBE e as apurações de eventuais rendas no período. Qual é o prazo de adesão na RERC2? Enzo, diria que uma das questões mais polêmicas e, e polêmicas não, mas um, um verdadeiro uh, problema para para um regime tão importante como esse. Infelizmente a receita uh, resolveu na regulamentação uh, e de acordo com a lei conceder apenas 120 dias para participação no programa. Então todos foram aí uh, surpreendidos por esse prazo exíguo, né? Um prazo muito curto. Mas, basicamente, o prazo iniciou no dia 3 de abril e ele vai até 31 de julho de 2017, agora. Então, são apenas 120 dias. É, da experiência que a Caputo Partners teve no, no programa do Hapt1 e que o Enzo nos passou também com o 1 é que a recomendação é faça adesão o quanto antes, porque... Quando a pessoa procura as assessorias é, tributárias e, e, e fiscais e contábeis é, e quer usar a nossa estrutura ou de outros escritórios, no final do período, a tendência é que o preço fica um pouco mais caro porque, ou às vezes muito mais caro, porque você acumula é, declarações e você tem que estar trabalhando realmente noite e dia. E você tem aquele prazo chegando e, e, e você tem que cumprir com aquele prazo que o cliente te contratou. Então, a tendência é que o valor suba. A recomendação é que uh, faça o quanto antes e, a uh, segunda questão, que é muito importante, é uh, nós não sabemos a questão da oscilação do dólar. Se o dólar subir, quanto mais o dólar subir, nesse momento, para a pessoa que está declarando ativo no exterior, entre aspas, melhor para a pessoa porque o, o, o valor de, de porcentagem que ela precisa para pagar a monta aqui no Brasil será menor mas nós nunca sabemos. Se o dólar cai aí a porcentagem subirá. Então, para que não seja surpreendido aí pela oscilação do câmbio e não se sujeite a essas questões de uh, uh, uh, utilizar a assessoria no último período, a recomendação é que faça o quanto antes. É melhor para a pessoa, e é melhor para o contribuinte, é melhor para o declarante, é melhor para a assessoria que vai prestar o serviço, poderá ser feito um trabalho com mais calma e mais minucioso, com toda a documentação necessária. Basicamente, é essa a recomendação. Temos escutado toda esta informação preciosa, muito preciosa. Se você tem uma pergunta, tele, pegue o telefone o e telefona ou a Simões Bata, a São Paulo, Brasil, ou a me, Enzo Caputo, a Zurich, Suíça. Thank Bom dia. You very much.